agora para que você possa ouvir como ficou esse nosso trabalho essa nossa edição antes de você ouvir eu quero que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito divulgue em todos os grupos dos amigos criadores vamos escutar agora como ficou esse trabalho de edição escute aí o som No vídeo de hoje eu estou trazendo um excelente canto para trinca-ferro com boca mole e com virada caratinga e sequência também de repetição. Eu vou mostrar toda essa sequência para você com todos os detalhes para que você entenda como ficou esse nosso trabalho de edição. Mas o objetivo da gente aqui é deixar claramente bem explicado para você como ficou esse nosso trabalho de edição. Só lembrando, eu quero que você entenda a linha do tempo dessa sequência. Começando aqui pelos pialados. E estes pialados estão apenas no início dessa sequência aqui, que no caso são 10 viradas e de canto para canto, nós temos apenas 5 segundos. Então, observe que aqui nós temos 10 viradas e aqui já temos, seguindo a linha do tempo, 10 boca mole. E do mesmo jeito, só na primeira cantada que tem os pialados. E também são 5 segundos de canto para canto. Seguindo a linha do tempo, nós já estamos no minuto 2. E agora, eu vou te mostrar as repetições. São aqui, ó, duas repetições de virada. Aí tem um boca mole. E lembrando que são 5 segundos de canto para canto. Aí, 5 segundos depois, nós temos aqui três viradas. E depois, 5 segundos... Um boca mole. No caso, quatro viradas, um boca mole. E aqui vai seguindo a linha do tempo. Até aqui chegando em cinco repetições de virada. Depois das sequências de repetições, você tem aqui dez viradas e também dez boca mole. Seguindo aqui na linha do tempo, nós estamos no minuto 6.47. E agora aqui nós temos cinco repetições de virada, aí um boca mole, mais cinco repetições de virada e agora você tem dez viradas e dez boca mole. Agora você vai ver aqui o extraordinário desta sequência. Seguindo ali do tempo, no minuto 10,19, nós chegamos no encerramento da sequência. E agora você vai ver que vai mudar o espaço de canto para canto. Então, nós temos depois do Boca Mole, duas repetições de virada. Aí fica aqui 15 segundos, 15 segundos de canto para canto. Aí, no caso, três viradas. E agora, 15 segundos de canto para canto. Vamos aqui para quatro viradas e depois de 15 segundos de canto para canto, nós vamos aqui para cinco repetições de virada. Então esse é o módulo desenvolvido para que você possa então encartar o seu trinca-ferro. E lembrando que este módulo por inteiro, ele tem 30 minutos de canto e fica 15 minutos em total silêncio. Só lembrando que este módulo também vai ser gravado com 15 minutos de som de água de rio e também com 15 minutos de som de ondas do mar. Quero dizer para você que gosta de encartar canto no pássaro, utilizando-se de link do YouTube, utilizando-se de vídeos postados no YouTube. Quero dizer para você que ele pode estar no formato errado e fora de frequência. Você vai perder tempo e o seu pássaro não vai aprender. Então, utilize-se de links preparados. Para você, estes arquivos estão no nosso servidor sem sofrer nenhum tipo de compactação, por isso, é apto para ensinar o seu pássaro a cantar. Espero ter alcançado o objetivo que era mostrar para você toda essa sequência. E é muito fácil você fazer uso deste material. Esse material vai estar disponível para você baixar ele nos formatos de WAV, MP3 de 320kbps e também você vai poder utilizar colocando apenas num cartão de memória, num pendrive e tocando para o seu pássaro. Quero agradecer a você pela sua audiência. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Assine aqui o convite do nosso vídeo com o seu like. É muito importante que você divulgue para todos os grupos dos criadores que você conhece. Agradeço a sua audiência. Fico por aqui com todos vocês e até um próximo vídeo.